Ah galerinha, Vou gravar aqui a subida. Estou agora a subida porque ele mexe acontece alguma coisa. como geralmente é. Engarrafada. Encaixa bem melhor, né? Vai empolada a, a parte daqui de cima. É, da metade pra cima. Nada a bobonieri, a rolezinho para a What Oi Nossa, deixa A minha XR200, quer dizer, minha ex-XR200 Ela fica na oficina aqui, ó de dia, se você passar, você se encontra com ela aqui, junto àquele poste. O cara comprou e não levou à frente o projeto, não reformou, não fez nada. Não tá aí, modo parada. Uma pena, uma pena. plataforma unidade de emergência. Mas daqui é legal. na praça se não reformar da a praça ficar diferente os equipamentos ali para fazer um fitnessinho Qual é esse trânsito todo aqui, Ah, evento no teatro. Ah, aí os caras botam a porra de carro na frente do, do teatro e atrapalha a entrada, a ah, porra estende, acaba acabar atrapalhando todo o trânsito. Vamos descer, vamos descer, feirinha, feirinha, feirinha Tá ah, minha filha, eu sei que você conhece o caminho, então vai lá O celular vibrou aqui. Ah, sacana. Viu que ela conhece? <risos> Me pararam duas vezes aqui. O oh, lugar abençoado. direito para a lancha, um pouco mais à frente. A estação ferroviária Almeida meio da brandão. Aqui está É, meus queridos Vamos encerrando por aqui No final de linha do São João do Cabrito Aqui Segunda-feira a gente grava mais alguma coisinha Hoje é uma sexta é sexta, chegando em casa. Aí vou para o vídeo na segunda-feira. Prometo publicá-lo. Segunda-feira, pela manhã. Se tudo der certo. Caralho, isso daqui é massa. Vai. Não é cheio Carajé, barapa Bom, galera, vou cá, viu Um abraço pra vocês Até a próxima Tchau